cara pensa numa fruta protegida olha só a proteção dessa fruta mano que que é isso cara olha a folha dela a folha dela cerca elétrica armada até os dentes eu tirei uma para fazer um teste aqui azeda ruim para caramba por que que essa fruta ela é tão protegida desse jeito hein olha olha só Espinho, hein? O caule dela, toda ela com espinho. Cerca elétrica por tudo quanto é lado, hein? Essa fruta aqui é protegida, hein? Olha a folha dela que sinistro. Encostou a mão. Você se fura até umas horas. Olha isso. Alguém sabe o nome dela?